Pelinho! Guedinha! Você tá ligado, né? TV, selinho, análise de queda, exatamente. Antes de mais nada, HFW Informática, para o seu computador ficar assim, um luxo. Ah, eu tô na Mas assim, tá atualizado, tá boné, tá chique. Sabe? Então, dá tá o contato aqui embaixo. Chama lá o pessoal, vamos resolver esse problema. Resolva hoje. Resolva agora o que você pode fazer agora. tá? É o seguinte. Se você recebeu um e-mail meu. Ah, vou dar uma olhada. Sinal que eu agradeço pra caraca o e-mail que você mandou, mas que tá igual. Em um vídeo anterior do análise de quedas eu comentei exatamente isso. Não é de hoje, eu falo oh, agora, Manda alguma coisa que é diferente, tal, tá, não sei o quê. Porque assim eu consigo fazer um conteúdo e tá passando o um ensinamento, dando risada, mas. Passando ensinamento e tal, não sei o que. Porque se fica na mesmice, aí chega uma hora que... Né, não... E aí, pô, esse, esse vídeo aqui, papo limpo, papo sério. É um dos meus melhores vídeos do canal. Porque a galera gosta, o caraca, tal, não sei o que. Então, eu quero sempre continuar com ele no puro luxo do negócio. Então, eu te agradeço pra caramba do e-mail. Te respondo, óbvio. E se eu mandei lá, até mando... tô tentando até mandar na minutagem, Falar assim, ó, oh, meu... Porque, cara, são vários, né? Então, se lembrar certinho. Mas... Yeah. Aqui, Nelson Moreira. É Nelson Moreira. Aqui, até eu bati um, um, um e-mail com ele antes, né? porque quando ele mandou, tava aqui: Ó, boa tarde. Um amigo me filmou passando reto em uma curva. Queria saber se eu posso passar o e-mail dele. Ele te viu o vídeo. Lá, lá, lá. Eu tenho umas EX10 2021-2022. Sou Vitória Espírito Santo. Aliás, um abraço pessoal da Vitória Espírito Santo, Dazi. Tá dando um abraço, que você me pediu, tá vendo? Um abraço pessoal da Vitória e Espírito Santo, tá? De Vitória e Espírito Santo. Aí beleza, aí ó, vi, tá... que, às vezes manda, porra, é de um amigo, amigo meu, sabe como é que é? Tipo altas horas. Aí eu falei, ó, oh, manda, filho, é mais, tá boa? Dá pra ver a performance da cagada? Aí eu mandei, ó. Nozes. E, quer dizer, segue o link da cagada. Então tá aqui, ó: pneu calibragem 27 traseiro, 30 dianteiro, pneu original. Olha, o vídeo. Vamos aí, pilotar junto é uns 120 km. Nossa, que perigo, velho. Você viu, né? Primeira coisa, filhos. O pneu que vem na 10, se eu não me engano, é o RS da Bridgestone. É um bom pneu, tá? Ele é um pouco inferior ao Supercorsa SP. Mas eu lembro quando eu fiz o test-ride da suzuqueira, esse radão do meu irmão, que... Eu me diverti bastante com o pneu. E ele errou joia, inclusive, porque durou bem. o gripe foi satisfatório. Então, é um pneu luxo. E aqui nós temos aqui, ó. O título. A morte chamou as XZ 10 22. Foi um milagre. Então, pessoal. Eu aí, 34 anos vivo. Vocês aí, não sei a idade de vocês. Nunca apresentei assim, um milagre ao vivo. Não é ao vivo que foi gravado. Mas eu queria ver. Escuto muita história de milagre. umas mais passadas. Vamos ver esse milagre. Vocês são de Vitória mesmo? Sou de Serra Beleza, você vai pegar o contorno também? Ah, beleza, vou pegar também Bacana, podemos ver então o que, que inicia assim uma amizade junto é Um, um beguinha Nelson Bem que você falou, hein? Eu pedi a cagada, você mandou. Isso aqui pra mim. O que aconteceu aqui, filho? Fala. Podemos falar no foco do olhar, Podemos falar em várias performances, a arte do pêndulo, tudo. Mas aqui é você nem inclinou. Pra mim isso aqui é pura distração, tá? Você devia estar com a cabeça em outro plano, interplanetário, alguma coisa. E aí eu acho que no, nesse momento você volta rápido, mas né? Porque, cara, você não inclinou a 10, faz para pra caramba. É, não sei se o período tava gelado também porque vocês ficaram no tempo parado mas aqui é distração pura, velho ou se você não vem é mais que isso é isso aqui, mano aí, vamos fazer um curso, vamos fazer um negocinho mais luxo sai de Vitória, vem pra cá pra gente poder resolver isso aí porque, meu, isso aqui né, que guedinha. mas assim, foi um, um momento, um milagre eu não sei, milagre eu vou lembrar de um aí pra vocês a gente vai voltar um pouco no Egito agora e eu assisti um documentário onde a gente fala de um garotão Moisés, Moisés e aí no momento ele vai lá, pum, abre o mar vermelho, é, isso é um milagre. Existem falácias por aí que inclusive nesse documentário que ele aproveitou a maré baixa, lá uns quatro meses analisando o mar e passou uma maré baixa. Se eu não, nem eu. E nem vocês podemos afirmar, quando nós estávamos lá. Mas se ele abriu o mar, realmente aquilo foi um milagre. E eu acredito em milagres daqueles, por exemplo. Aqui já é uma distração. Tá bom? Vamos supor seu e-mail. Fez? G 9 Fala, Durvá! Boa tarde, irmão! Estou encaminhando a queda de um amigo e... O famoso Barriga de Égua, do Grupo 040 Ray. Sei que ele estava com supercorsa, Super Corsa, não sei a calibragem. A pista é A pista é potenza. Certo, tava lá. Recentemente, prove faz um merchandising do meu canal na Nine Moto e manda um salve pro grupo 040. Au! Salve pro grupo 040, merchandising canal Nine Moto, fica com o vídeo. Observação aqui, ó. Vamos lá. Primeira coisa aqui, filhos. Esta aqui, ó. Esta curva aqui. Pessoal que tá andando em potência, atenção. Quando eu andei, eu não retrasava, não era. Agora aqui, tem um bumping que você não enxerga de moto. Muita gente caiu por causa dele, tá? E outra. Aqui é um traço que você sai dessa curva e você tem que dar um, um e vir pra cá. Transformar isso aqui numa reta. Não tem que fazer esse balé todo. Porque se você faz muito esse balé. Você cai bem no bump, perde a frente, vai embora. Só que é porque agora já tá andando tudo. Tá andando no cavalo, no autódromo, carro, caminhão, é, lancha. É, né? Que é aquela coisa que... Aí o asfalto vai para casa do... É, ai! E aí quem sofre são mais nós, as motos. Então, mas também a estrutura tem que se pagar, né? Então tem todos os, os lados da moeda. Escolhe um, joga para cima e vê se você ganha. Aí, o que acontece? Nós iniciamos aqui uma curva que são é, você tem que fazer são duas mas você tem que fazer como se fosse uma você vem e vai e aí nessa segunda perna ó aqui por exemplo quando você passou é bem onde tem o um bumping tem que estar tá aqui ó tá aí aqui ó é a segunda perninha que você vem e fecha você já como você abriu você fez meio que né tá errado aqui também não tá legal porque tá fora da zebra e aí é uma subida que você tem que dar um gás para ir para a reta do tobogã. Só que aqui você tem que dar um gás e você tem que levantar a moto nesse gás. E aqui você faz o oposto. Você, dá, você começa a abrir mão com ela inclinando. E aí é mileta, irmão. Então, mas mesmo se fosse uma você até mesmo uma 3,5 e escapar. Por quê? Porque se diminui a área do pneu, ela escapa de traseira e já era. Mesmo que você mantenha o acelerador, que está acontecendo aqui, não abre tanto. Mas quando você inclina, o que, que acontece? O giro sobe. Você diminui o diâmetro da hora. E aí, lona também. Então, é o inverso aqui. Você viria se nada aqui. E aqui já começa a levantar sendo espalhado. Ainda bem que você estava devagar e não atropelou o cara. Mas, ó. É nítido. Ó. Escuta. É que tem que fechar aqui. Ó. Vê o meu vídeo de potência? Acabei de botar, aliás não sei o que aconteceu, cadê meus viu, hein? Vocês não queriam rolo de potência? O que aconteceu, filhos? Tem lá duas voltas, uma rápida e uma na chuva, a rápida e a pistola meio ruim. E aí nessa curva aqui, por exemplo, é onde você tem que passar e a curva anterior que eu falo que tem que fazer assim, ó, essa aqui eu não consegui fazer ela tão bem porque tinha umas manchas pretas no chão e aí eu não sabia se ela estava fazendo isso ou não, mas o certo é você contornar essa curva. Dá uma olhada nesse vídeo que vai, vai ficar legal. Ano que vem quando eu voltar para Potenza, se eu voltar... Vou voltar, eu faço de novo o tom tá bom? Não passo nele. Fábio Sandi, fala filho, é. vamos pro vídeo, puta que pariu, oh. olha eu aqui de novo, olha o Fábio Sandi de novo, oh my god, yeah. Fábio Sandi, pronuncia Sandi, dessa vez fiz tudo certo pra entrar na laje de quedas, é isso aí, out. Cenário, capoava, aba, dois que luxo. O primeiro dia que ele só de rachar. Já no segundo dia, eu falei que. É, pessoal, tá. Volta ao lugar. Ah, andando uma R3 de pista alugada. Maravilha. Então é SC, S, de 23, 26 traseiro. Esse gramas. mudou o clima nublado, pista firme... Me achando do Duval da R3. ano de R3. Como é que você tá assistindo do do Duval da R3? Filho, filho, filho, filho! então na primeira bateria. O clima tá afirma, uma por comentário pra lembrar Fica com o vídeo. Fábio Sante. Primeira coisa, meu filho querido. O clima não tem nada a ver com o que aconteceu aqui, tá? Eu vou te mostrar exatamente os erros que você cometeu para que no próximo você evolua mais ainda. Seria mais. E quando a pista está gelada, o clima está gelado, a calibragem certa, inclusive, e a moto rende mais. As voltas, às vezes as melhores voltas que vem tanto superpole e tal, como o derrete, a pista está fria. O clima está frio. A moto desenvolve mais. Então, esse negócio... Cara, fica sussa, entendeu? Parece estranho, mas só parece. Entendeu? Mas olha aqui o detalhe, ó. Como que você me explica essa frenagem? aqui? Freia, solta, freia de novo. O que é isso? O que é isso, filho? Da onde você viu isso aqui? Quem te ensinou a fazer isso aí? Não vai falar que fui eu, né? Porque isso não existe. Então, dois, duas frenagens, ou seja, talento, tá lento, é, tem que reacelerar, Deixa pra... Mas a frenagem tem que ser uma coisa só. Vim voltar e dar mais uma, mais forte ainda para entrar na curva, isso é loucura. É que a r 3 permite. Se é uma moto maior aqui, você já se mata. Entendeu? Outro ponto. Cadê o preparamento do antes na entrada da curva? Você tá encoxado no tanque e vem, né, naquela coisa. Então, também tá atrapalhando a suspensão atuar. Então, aqui, nada mais é que uma briga onde o piloto está atrapalhando a moto. Entendeu? E aí, no, na queda... Você faz a mesma coisa e dá uma cacetada maior ainda e joga a moto pra curva. Aí, filho, não, é, não tem pneu, não tem clima, não tem nada que vai. Então, suave. Lembra da frenagem de pista? É pum, mantém, mantém, mantém, mantém, tem o braking e tal, solta e vai. Por que, que você tem que soltar? Porque você tem que, uma vez que você freou, você tá consumindo toda a suspensão. Você tem que aliviar, a suspensão porque pra inclinar, precisa de, de suspensão. Pneu dobrado, se tá tudo no limite, você dá mais um e puxa, tem tenho que fazer, ela escapa de frente e vai embora. Eu peguei o vídeo anterior pra você analisar, porque às vezes só que está fazendo voluntário também. Então precisa prestar atenção. Olha lá, ó. Ó. É igual. Aí aqui a gente pode ver até que você nem sai da moto, ó. Você já dá uma socada, ela dá aquela... Você vem de novo, ó. Aquela redução tipo ligando o XLX 250. É a 350 ainda. Ó. né? E era pesada essa ligação, hein? Então aqui, e tem que ser, né? Tem que tomar cuidado com essa ligação de 350 aí, que ela volta pra canela e já era. Mas, meu, você é louco. Você é louco. É uma arma, Deixa eu mais essa aqui, vem. Ah, ah sai daí. Daí, cara. Entendeu, né, filho? Então tá bom. Vamos corrigir isso aí, tá bom? Próximo e-mail. Aqui tá a lista dos vídeos que eu não quero que vocês Próximo e-mail. Uhum. Wagner, 1987. Wagner, você tem a minha idade. que eu posso te falar. E esse e-mail é bem antigo. Deve ter uns 20 anos. Porque a gente colocado lá pra, é, Porque não tinha mais só Wagner. É, gente, falar do careca duro, mas estou lhe vendo meu vídeo. Para de quedas. Primeiro foi em agosto deste ano, em curvelo na minha ZX10 de rua. Estava com pneus Sepdai, Snake Lurch. E calibragem acho que é ok, 26 traseiro, 29 dianteiro. Dianteiro? Baixo! Traseiro? Bom, mas pode ser menos. Traseiro? Mais. Baixo! É uma mil. Baixo! Traseiro pode botar. Lique? ele 24. 24 é leak. Like. 24. 25, máximo. quatro. Dentro pode colocar mínimo 31. 31, mínimo. Tá? 29, no. Já falei, já. Olha o vídeo. Estava indo tudo bem e baixando o tempo. <risos> Quando me empolguei demais e houve a queda. Descuidei do posicionamento. Na outra queda foi sniper o posicionamento. Na outra queda foi The de rua. Tenemos Slick da Matzella. Detesto. Como que é que eles fizeram pra você? Não pode testar. Mas o Compicard ele.. Tinha ponto de experiência. Estava tentando raspar a cotovelo. Ah! O cotovelo! Caí na mesma curva. Porra, velho! Caraca, vamos fazer a terceira. Você pega outra moto e faz três então, vai pra gente trabalhar aqui. Ô, Bozão, precisa de uma mão de pista e dinheiro pra manter. Não. Você não precisa da mão de pista, nem dinheiro para manter. Você precisa parar. Parar de fazer caquinha, tá? Não vem colocar a culpa na moto. A culpa é sempre da moto. A culpa é da moto e do dinheiro. Mas do pronto não, né? Não. Você não precisa de nada disso aí. Você precisa ouvir aqui o que eu vou falar pra você agora. Forte abraço, tamo um junto, getter. Ah, uh, uh, fica com o vídeo. passar a internet aqui, irmão, Montei 4K, 2.660 com 60 chupa. Nem tenho isso. Meu, meu computador nem vira isso aí. Mas eu quero colocar. Vai. Atenção, filho. Painel né, aranha. Nossa, que delícia. Pera aí. Nossa, que delícia. Você, você, por que, que você colocou lento, hein? Mas é a de sempre, né? Vai inclinando, vai inclinando, diminui um pouco, né? Aí puxa mais, não tem aderência suficiente. Ela perde de front, escorrega e já era. É o de sempre. O vídeo do cotoco. O vídeo do cotoco vai ajudar vocês sabe difícil? Eu não queria falar nada, mas meu nariz tá escorrendo. Qualquer coisa... Obrigado, galera. Morou 9 anos aí. Obrigado. Obrigado mesmo. Yeah. Vamos para próxima. Olha a Durvalon aí, hein? Essa é nova. Pode ser que chegue até você. É... Vamos lá? Vamos para próxima. machucando. Oi, oi, oi, oi, oi, oi. Ó, ah, tá bom, hein? Eu gosto assim, ó. Eu gosto assim, ó. Ó. Ó o olho aqui, ó. Olhando a curva. Aí sim, aí tá chugadinha. Aí tá luxo. E esse, esse, esse capoava que eu mandei as direitadas também. é Deixa. lá. Aqui, vamos ver aqui. Ah, essa é de frente Eu tinha visto, mas eu não lembrava muito. Mesma curva? Ah, o cotovelo não me lei. Filho, a mesma coisa duas vezes, tá? O vídeo do cotoco é pra você. Então, para. Para. Você tá atrapalhando a sua moto. E você não tá velhando tempo, é isso que é pior. Esquece, esquece o cotoco. Deixa ele raspar de forma natural. Beleza? É isso. Próximo. Eduardo Alabarce, falador, do oh, beleza, piloto? Sou iniciante de motociclismo e comprei a minha primeira moto em dezembro de 2020. Era uma Lich 400 e dependei na em abril desse ano. Caralho, Pelo acidente, decidi fazer um curso para a pilotar, Luxo. E fiz um curso fera em Capoava e depois fiz mais um track day em Capoava também. É. Você fez comigo? Eu não lembro agora. Ou você fez um curso fera por aí? O que você fez em né? No vídeo que te mandei, aos 8h40, eu dou uma escorregada de frente, mas não cheguei a Era a última bateria, 5 baterias no dia, na Pirelli, na pista da Pirelli, 27 de novembro de 2021. Se você puder ver o que eu fiz, estava de CBR150R com SC1 na dianteira 30 libras, frio, legal. E SP, na, e SP na traseira com 20 libras frio. Maravilhoso. Maravilhoso. Mas não, não tá tão ruim, é maravilhoso. 20 libras frio é maravilhoso. O pneu traseiro é novo. Eu já, eu já tinha ido pra pista em duas a cada vez. Maravilhoso. Segue foto do pneu. Maravilhoso. Maravilhoso, maravilhoso. Maravilhoso. ó, ó a foto. Maravilhoso. Maravilhoso, da dianteira, maravilhoso. E esse é o... mano, mas tá muito grande essas fotos. Mano. Agora eu vou te falar assim ó. olha isso aqui ó, tá vendo isso aqui ó, tá vendo isso aqui ó, isso aqui ó, sabe o que que é isso aqui? Acelerador, você passa um tempo contornando, não sente confiança e quando chega no ponto você vai lá e toma. Aí o pneu... Hum. ou aqui embaixo também você tá... Hum. como o pneu tá... não tá naquele ideal de uso, e às vezes numa curva fechada você dá muito gás antes, ele deforma mais e começa a arrepiar, entendeu? E às vezes você acha que é suspensão e tal. E em capoava, acontece isso no meu traseiro às vezes. E é porque estar tá com calibragem mais baixa que o ideal. Então às vezes você não está acelerando muito como tem que e aí de repente o pneu traseiro não está atingindo aquele ponto luxinho. E aí quando está assim ele começa a enrugar mais e a aceleração porca, tá? Só para você entender isso aí também. Vamos para o vídeo. Parece que eu não assisti o vídeo, vou assistir agora. Essa redução é aquela redução que aperta a embreagem antes de soltar o acelerador e fica um... a passada de marcha, né? É a mão de embreagem mais rápida do que o acelerador. Bastante frio dianteiro aqui, hein? Brigando bastante com a moto, ó. E isso também um pouco se deve pela diferença das carcaças do Corse SP pro Corse SC, mais a briguinha com a moto, tá? E como sendo um cara tão agressivo, o pneu ainda tá... não tá naquela temperatura de trabalho mais luxo possível, sabe? E aí ele também acaba... Tem, você entende que são vários detalhes? Filho, por que, que você não. Eu nem vim aqui, mas. Pera aí, filho. O que, que aconteceu que você não quis passar mais, já ver? Deixa eu ver de novo aqui, filho. Pera aí, filho. Agora eu vou ver aqui. Eu tava só ouvindo aqui. Tá vendo isso aqui ó? Tira, põe, tira, põe, tira, põe, enrugadinha, enrugadinha, enrugadinha, enrugadinha, Ray. Quer ser BRTM menos torta? Quer ser calma pra me dar essa. Porque... Você percebeu o movimento da mão? Você percebeu que a mão não acelera tanto, aí você vem inclinando mais e aí força a dianteira? Né? Você percebeu aqui ó? Hum, hum, hum. Traço, né filho? Tem que terminar o traço, tudo isso aí. Então você tá no início, então é, Primeira coisa, tenta trabalhar com o pneu na calibragem ideal. Segundo ponto, como você está numa pilotagem mais inicia, início, dá umas três voltas para o pneu realmente estar tá uma temperatura mais luxo. E o último, galera, vocês estão puxando moto e tirando a mão do acelerador, eu não tô falando que tá errado, só que assim, se tirar muito, lembra do RPM, já falei de RPM também, cai muito, joga o peso na dianteira e tal, infelizmente a frente acaba fechando, você tá transferindo massa, então tem que ficar esperto com isso, vai contar com isso, tem que ter um pouquinho mais de velocidade, não pode, é, a hora que tá entrando mais, chamar mais a moto, né, porque assim, e realmente, como você traz a moto para dentro da curva, desacelerando. Só que parece isso você tem que ter uma margem de segurança, entendeu? Se você inclina demais e vem, ela fecha a frente mesmo e vai, transfere muito. Então tome cuidado com isso aí. Já falei bastante sobre isso também. Beleza, filhos? Próximo e-mail. Lelecas! Vai ficar pro próximo, Felinho. Beleza? Ó, quero agradecer a todo mundo pelos e-mails, é nós. espero que vocês tenham gostado. Deixa o um like, ativa o sino, se inscreve no canal se não é inscrito e usem as dicas que eu tô dando para vocês, pra vossa pilotagem maravilha, não fiquem fazendo besteira por aí porque a queda é caro, custa e às vezes você se machuca aí de graça. Então uh, tem muita coisa aqui que acontece, você pode estar tá fazendo, evita. Tenho certeza que vai te ajudar. Tuguedinha!